Thank No início éramos seis, Denise, Elizabeth, Diva, Regina, Tânia e Joaquim, pedras fundamentais da nossa história. Eu já estava lá, testemunho daqueles dias que pediam mudanças, novas rotas, outros jeitos de pensar o mundo, tempos que ainda tinham aquele cheiro de porão. Precisávamos respirar, buscávamos ter ar. Toda história é feita de memórias e tantas desmemórias. A nossa também. A sorte é que em mim muito se anotou. Coisa escrita já nos voos lá da infância, inspiradas num caixeiro viajante, piloto poeta de muitos diários de bordo. Euzinho. O teatro é fruto dos meus devaneios, lá da meninice. Fomos nos lembrando e esquecendo pelo caminho. O bom é que as coisas também contam das coisas, da gente. Só é preciso organizá-las entre os muitos achados e perdidos. Hum. A roca chegou antes de todos e tudo, herança de uma velha fiandeira. Tear já era desde muito antes nosso destino. percurso nos fizemos em algumas moradas. O primeiro destino, a rua Arthur Menezes, número 46-48, Maracanã. Foi nosso primeiro quintal, a primeira escola, a primeira vez em que nos juntamos as crianças para brincar, pintar, cantar, fazer teatro e descobrimos a alma das ruas, seus saberes, suas línguas. A Menininha Foi um presente de Augusto Rodrigues, Uma das nossas inspirações das Escolinhas de Arte, Nossas Origens. Os objetos marcam o tempo. O cabideiro doado pela diva, o armário que veio de uma escola. Quem ensina são também as crianças, os velhos, as esquinas, as coisas invisíveis. Nos bancos feitos pelo seu Celestino, também aprendemos sobre os muitos fazeres que estão fora dos bancos das escolas. Aqui a gente aprende de outro jeito. das coisas pequenas sempre nos tocou nos contou nos fez em nossa arte arte como subjetividade ancoradouro da condição humana arte como diálogo entre gentes coisas bichos plantas arte como libertação de sentidos éticos estéticos Arte como transgressão de realidade e transformação social. Nossa tecnologia sempre foi a poética. Ser pertencer, perceber e criar, nossos verbos-chave. Ser, um sujeito autônomo. Pertencer, em relação ao outro, sempre ligado ao tempo e lugar. Perceber, apreendendo o mundo por meio dos sentidos. Criar, reinventando com a matéria-prima do viver. Mala, alma, outro de nossos anagramas. Desde muito tempo nos tecemos em percurso, nas rotas. Fincamos raízes no chão sem deixar de voar por muitos lugares. Eu lembro que de início, assim que eu entrei aqui, é, na ocasião eu fazia Educação Artística e as referências que eu tive aqui no Tear da, dos autores e dos livros, né, eles não foram sequer mencionados durante a graduação. Então, eu posso considerar que a minha formação, de fato, em Arte e Educação se deu no Tear. E as crianças, nessa época, estavam querendo viajar para muitos lugares. Planeta do jornaleiro, planeta das gulodices. Então, nós resolvemos construir uma máquina de transporte. e Foi um momento que assim, parecia de filme, assim, porque, de um lado, o sol se pondo, lindo, maravilhoso, e, do outro lado, a lua nascendo, né? cheia, bonita. E chegar no tear e deparar com os cantos dessas mulheres, fazendo seus trabalhos e passando seus saberes para os bailarinos, para os atores, para os músicos que ali estavam, foi algo que marcou para a vida. Poesia segue alimento de todo dia.